Oi, pessoal, beleza? Tranquilidade? Aqui é o professor André trazendo para você mais uma questão de regra de três composta aqui no canal Matemática Chata, hein? para que nós cheguemos à solução dela. Beleza? Presta bem atenção. Olha só essa questão. Se cinco máquinas funcionando 16 horas por dia levam três dias para produzir 360 peças, entram quatro máquinas iguais. As primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em quatro dias? Hã? Vamos lá? Ver bem. Máquinas, né? Máquinas são cinco máquinas, né? Que durante aqui uh, 16 horas por dia, né? Durante três dias, né? Fazem aí em peças 360 peças. Beleza, ele quer o que em relação a quatro máquinas? Quatro máquinas ele quer saber quantas horas por dia quatro máquinas. Farão em é, fa, é, trabalharão né, essa, farão essa jornada é, em quatro dias para fabricando aí 432 peças. Beleza? Tranquilo? A gente vai jogar aqui a seta, né? Na grandeza do X, e vai fazer a comparação entre as demais. Ora, 5 máquinas é, faz o serviço em 16 horas. Quatro máquinas vão fazer um serviço em mais horas, né? Eu reduzi o número de máquinas e o serviço se tornou mais difícil. Então, vai se levar mais horas. Isso aqui é inversamente proporcional, beleza? Agora, eu tenho aqui, ó, dias. É, durante três dias, né, para fazer o serviço, trabalhou-se 16 horas. Se é, levar quatro dias, né, para fazer o serviço, vai se levar menos horas, né, não? Menos horas, isso aqui é inversamente proporcional, beleza? Tranquilo? Se, se a quantidade de horas é menor, então o serviço vai levar mais dias para terminar, então é inversamente proporcional. 360 peças foram feitas em 16 horas, 432 peças serão feitas em maior tempo, Não, é não? uma quantidade maior de peças vai se dar mais trabalho, isso aqui é diretamente proporcional. Aumentou a quantidade de peças, aumentou o trabalho, aumentou, aumentou? É diretamente proporcional. Reduziu, reduziu, é diretamente pro proporcional. Aumentou, reduziu, é inversamente proporcional. Reduziu, aumentou, inversamente proporcional. Você tem que se ligar nisso, beleza? Então, vamos lá. 16 sobre x será igual... Aqui é inversamente proporcional. Então, aqui é 4 quintos, ok? 4 quintos vezes... Aqui também inversamente proporcional. 4 terços. Vezes, aqui é diretamente proporcional. Vamos simplificar logo 360 por 432? Então, vai ficar assim, ó, que 360 por 432 é igual a 180 sobre 216. Não, é a metade. Eu estou simplificando tudo por 2, tá? porque são números pares. Denominador e... e numerador são pares. Aqui, 180 por 2 dá 90. 216 por 2 dá 108. Claro que ainda continua dividindo por 2. Aqui vai dar 45 e aqui será 54, que já são múltiplos de 9. Onde eu posso já simplificar, 45 por 9 é 5, 54 por 9 é 6. Então, dá 5 sextos, tá? 5 sextos, beleza? Dividir essa última fração aqui por 9, tá bom? Então, vai dar 5 sextos aqui. Se eu isso tudo já por 9, né? Já bati aqui, tá beleza? Então, vamos lá. É... Olha só. Eu vou cortar o 5 com esse 5 aqui. Então, vai ficar aqui esse 3 sobrando. Vai é o 6 aqui, vem pra cá, tá? Então, vai ficar 16 sobre x é igual a 4 sextos. Vezes 4 terços, né? Aqui ainda dá para simplificar, vai ficar 2 terços. Então, 16 sobre x é igual a 2 terços vezes 4 terços. Beleza? Então, eu tenho 8 nonos. Então, 16 sobre x é igual a 8 nonos. Vou passar o 9 multiplicando 16 e o x multiplicando 8. Ok? Tranquilidade? Então, eu tenho que 9 vezes 16 vai dar 144 igual a 8x. Vou passar o 8 dividindo 144. Isso tudo é igual a x. E isso vai dar o que? 144 aqui. 144 dividido por 8 vai dar 14 dividido por 8, dá 1. 1 vezes 8, 8 para 14, 6. Baixo 4 aqui. 64 por 8 dá 8. Pronto, 18. Então, aqui vai dar x igual a 18 o quê? 18 ele fala lá 16 horas, né? E fala em horas, então é 18 horas. Então, quatro máquinas, quatro máquinas vão fazer o serviço aqui em quatro dias. 432 peças em 18 horas. Beleza? Tranquilo? 18 horas aí, ó. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado e, claro, se inscreve aí no canal. Aproveita, aproveita a oportunidade para se inscrever no canal Matemática Chata. O professor André vai ficar muito feliz, beleza? Vejo vocês lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.